E nesse vídeo a gente faz o review do Monopé Weifeng 3958 m nem sei que nome é esse, mas vamos ver. Pensa no monopé bom e barato, não caro como os Benru, Sirui, Manfrotto da vida, tá ligado? Fica ligado. Salve, salve galera, como vocês estão? Galera linda, desejo que bem. E nesse vídeo a gente faz o review tech do Monopé Weifeng, não conhecia essa marca, tá ligado? Modelo 3958M, e qual que é a parada, né galera? Eu tava procurando um Monopé que fosse ajudar tanto na principalmente na videografia, tá ligado? Que eu quase não, na verdade nunca usei para fotografia, mas é possível também. E então, tava buscando algum monopé que fosse dar a estabilização necessária e poder fazer uns movimentos fluidos, tá ligado? E aí eu busquei por vários, vários preços, vários modelos diferentes e tem vários a partir de, tipo, muito caro, a partir de 500, 600, até 1000 para mais, tá ligado? Dependendo da marca top que é. E eu queria ver se uma marca dessa que é bem mais barata, tava em torno de 200 e pouco, ou 200, não lembro exatamente, se ela consegue entregar uma boa qualidade. E eu fiz alguns vídeos e trabalhos já utilizando ela. Então vocês podem ver aqui, vou deixar no card aqui em cima, alguns trabalhos que, algum trabalho que eu fiz aí comercial, corporativo para algumas empresas, startups da vida, foi tudo filmado com esse garoto aqui, então vamos que interessa aqui galera, ele é simples, prático né, como vocês podem ver aqui, ele tem três perninhas embaixo, como vários tripés, como vários monopés tem né, e você apenas... Puxa, você pode ouvir, ela tem uma trava que você pode apertar para você pôr ela de volta e quando você puxa ela fica, tá ligado? E logo em cima aqui do tripé você tem uma rosca que você pode né, rosquear ela para cima para deixar ele mais preso, mais fixo em cima, numa posição só, tá ligado? Ou ao mesmo tempo também você pode desrosquear ela, tirar ela daqui e usar ela como o seu tri, mini tripé, tá ligado? Pôr na sua câmera ou essa ball head direto, essa parte aqui de cima, direto aqui e aí você usa ela aqui assim pequenininha, tá ligado? E aqui você tem um outro parafuso que vem com ele que você pode rosquear e deixar ele como um monopé sem o tripé, beleza? Se você deixa ele rosqueado aqui pra cima, ele vai te dar mais a mobilidade de você poder fazer esses movimentos sem tirar ele do pé se você rosquear ele para baixo aí ele vai travar os tripés de uma forma que você não consiga dar muito movimento também tá e aí ele tem três estágios aqui né um dois e três estágios de altura com um clipe simples que é confortável não machuca nem nada. E aí ele vem com essa cabeça aqui que eles põem no anúncio, tipo cabeça hidráulica, mas não chega a ser uma cabeça hidráulica de verdade, né? Tipo, como eles falam, semi-hidráulica ou algo do tipo assim. Então, ele vem com essa cabeça aqui. Ela vem com esse braço aqui que é removível também, tá ligado? Você pode tirar ele, desrosquear aqui. Na verdade, ele vem sem, né? E aí você pode posicionar ele como você preferir na angulação que você achar melhor, sabe? Se eu quero deixar ele mais 90 graus, é só deixar 90 graus. Aí. E aí do outro lado aqui a gente tem um, um outro dial para poder ter essa fluidez aqui. ó. Você pode ver que com o dedo está indo fluido, tá ligado? Não é uma cabeça exatamente fluida. Mas você usando a pressão certa você consegue um movimento fluido tranquilo e essa era uma dúvida minha que eu procurei em outros reviews para ver se a gente tinha algum resultado sobre esse monopé para saber se ele consegue fazer esses movimentos fluidos e sim, tá rolando, tá ligado? E aí aqui para cima você tem outro dial que é para fazer o um movimento é para você fazer um movimento de cima para baixo sem nenhum sabe sem nenhum atrito nenhum e aí se você quiser lógico você pode deixar mais solto como tá ou você pode deixar ele mais preso que ele vai mais devagar ou totalmente preso que ele não vai se mover mais e aí você tem também um outro dial aqui em cima que vai servir para você poder pôr na Vertical, horizontal. Aqui a sua câmera. E aqui em cima você tem um lugar para o plate, que é um plate mais, mais ou menos normal, tá ligado? E ele tem uma forma aqui que você só encaixa. Opa, tá no lado certo? Acho que tá no lado certo. Você só encaixa. E ele já trava, tá ligado? Então, é como se fosse um quick release, que tipo, meu, ele solta rapidinho e aí como vocês podem ver aqui, ele tá preso, de boa, e se quiser soltar, só passo o dedão aqui, soltou. Ele ficou, na hora que você quiser voltar, você só apoia ele, ele trava sozinho. Então, eu achei super prático, né? A forma de utilizar ele, você pode usar ele de várias formas, fazendo seus movimentos. E aí utilizando essa mobilização daqui de baixo também, né? Você pode fazer esses movimentos em conjunto. E outra dúvida que eu tinha séria sobre esse produto que eu não encontrei em nenhum lugar era a estabilização dele. Ele consegue ficar com uma câmera parada? Vocês estão vendo, tá ligado? A prova aí na real. A câmera parada e ele tá aguentando o peso da câmera com esse tamanho que ele tá, tá ligado? Ó, mas é lógico, eu não vou deixar ela como se estivesse no tripé Que uma hora ela pode cair, tá ligado? Então, rosqueei aqui pra baixo Tripé aberto e Ele fica de boa E aí até mesmo quando você rosqueia pra cima Se você quiser deixar um pouquinho pra lá Ele fica, tá ligado? Tipo, na posição aqui de inclinado Mas lógico, o peso não vai suportar Então, deixa ele no centro E aí a outra dúvida era se ele em pé ele também consegue, se em pé, ele também consegue manter a parada estável, sem precisar mexer, tá ligado? E a real é que se a rosca tiver rosqueada ali embaixo certinho, ele fica, tá ligado? Ó, como vocês podem ver, mas se bater, alguma pessoa bater e qualquer coisa do tipo, ele pode cair facilmente, tá ligado? Ele não vai ficar travado, travado como um tripé. Porque ele é um monopé, tá ligado? Então não dá pra esperar muita estabilidade dele ficar parado. E sim, quando a gente for usar, a gente vai estar tá mais segurando aqui, por ali e por aí vai, sabe? E aí nos pés aqui, tem a possibilidade também de você estar tá pisando, né? num dos pés para poder fazer a filmagem, segurar, para ter uma segurança melhor. Eu achei super prático, consegui várias movimentos cinematográficos, sabe? De um lado para o outro, para cima, para baixo. Só a diagonal mesmo, que é um pouco mais difícil de fazer com ele, porque a minha cabeça não é totalmente hidráulica, sei lá, fluida, tá ligado? Então, a gente tem que estar esperto nos movimentos que a gente vai fazer com ela para ter um movimento mais top. Então, é isso aí, galera. Eu sanei todas as dúvidas que eu tinha, por exemplo, né, antes de comprar. Espero que sirva para você aí tirar suas dúvidas também, se vale a pena ou não. Ele não é muito pesado, não, também não é muito comprido, né? tem tenho 1,71m, 1,72m por aí, sou meio baixinho, e você viu a distância que ele fica do meu corpo, fica de boa, tá ligado? E mesmo assim, tem outras formas de a gente poder utilizar ele, tipo, apoiando aqui na cintura se tiver de pé, tá ligado? Se você quiser fazer uns movimentos diferenciados, dá pra inventar várias coisas. E... Minha opinião final com certeza é assim, se você não quer investir naqueles tripés de primeira linha, tipo Ben Benro, o 4 que é tipo, mano, a partir de 800, 600, mil reais, tipo, mano, isso aqui com certeza vai quebrar o galho, tá ligado? Você não vai sentir tanta diferença, eu acredito assim, para um monopé de primeira linha. Você vai economizar uma grana e vai poder usar essa grana para investir em outras coisas mais importantes como um gimbal, como uma lente ou qualquer coisa do tipo. E com certeza vai agregar bastante para a sua produção cinematográfica. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença única aqui. Se ajudou de alguma forma, deixa lá seu like ou dislike. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E a gente se vê do outro lado, beleza? E se lembre... Você é demais. Até mais.